Tá na hora, é melhor de 5 na telinha pra vocês. PENGAMING, Fúria TÁ VALENDO! É, vai, vai! Esse é o jogo, vai jogo. e o jogo vai acabar, senhoras e senhores Itália! VAMO! Então é Vá! esse PENGAMING que vai para a vitória! Salve! Bom dia! Lá lá, vai que é o meu dia. Vem a porra do meu time! Estou estressado. Estou ansioso. Não. Estou. <risos> Boa parada. Meu coração não aguenta mais. <risos> é o vídeo, né? <risos> Esse aqui é Ele tá jogando. Mas é. Mas vai, Zé. Não mexe vai com vai o cara, caralho. Deixa o cara feliz. Trás, tá cara. tá, tá pra mexendo pra com o cara errado. Deixa o cara feliz, vai mano. É o homem, Vamos é. aí, nós temos que entrar, né? Os caras é. vão sair daí ou não? Vai, Zé. Can I go to or? Olha o guys play today. Vamos tirar é, o Damage, velho. vamos tirar o Damage, deixa ele aí, ir. É o que deu. isso aí, mano. É melhor você ficar bravo do que o cara, mano, já falei. Eu vou atrás pra Kaká hoje. Vai atrás? Ah, não deixa do lado do Damage não, mano. Eu não quero ir do lado dele hoje. Ah, mano, meu Deus, velho. Eu não tenho vontade de jogar mais dele não, também. Vai no meio, cara. Aqui? Não, cara. Vai no meio, esse cara aqui acha que eu sou bobo. um bad word? Really? Yeah, Sim, <risos> oh, <my risos> só um. Arrumbado. Essa foi de que ensinou, é tá? Não coisas assim. não ensino O cara tá sabendo demais. O cara Alex, tá sabendo esse demais. cara aí é tá mentindo pra gente. Esse cara tá seis anos no Brasil já, seis acho que chegou <risos> agora. <mas risos> esse cara aí já mora aí, é Na verdade, eu de aprendi me não, não, não. Mostri, não. não, não. Mostri, o Mostrinho. Eu não sei dos quentes. Passa Por... a minha casa. Por quê? Eu fiz meu brinco. Ah, ah! Ai, perdemos. Nossa, se fosse eu eu ia voltar de verdade, se fosse eu. Perdemos. Eu, eu ia voltar pra minha casa e voltar pra mim. tá ali. do lado, do Sevi. Tá do lado, não. Se eu sair sem brinco, eu não consigo focar em nada. nada. se eu sair sem brinco, eu saio pelado. <risos> não existe sempre usa a mesma cueca. Ah, para de ser podre, seu moleque. <risos> Tento fazer as mesmas coisas que eu fiz no dia que eu ganhei, tá Tudo que deu certo, ele faz de novo nada. <risos> Chegamos, hein? Uh -oh. Chegamos no bagulho. <risos> Bota não, pode mostrar a versão ah, rival valeu. não. pegar a arma do pai é. aqui. Isso é do Pyke? É do Pyke, pô. É assim não? Não é assim não? Tenho com certeza que é assim. Aí ah, ele taca. Os caras fazem jogo muito bom, mano. Igualzinho, tá ligado? Oh, meu Deus. Foi tão bad <laughs> Oh, não, ah, não vai te dar quebrado. Por favor, só uma colherzinha. Então, tá? Ah, tem? Tá bom, tá ótimo. Só um pouquinho desse broco e eu quero frango, por favor. Esse aqui tá suave, não? Saladinha, proteína, carboidrato. É um grande. Só que é ficar saudado. I like today's food. Looks good. Então. Escala um Onde pode comer? Aqui mesmo. Fica à vontade. Aqui eu olhei pra você também. Falei, véio, se o Jinkeda não ganhar os três primeiros jogos hoje, véio, vai acontecer um bagulho estranho aqui nessa sala. Pô, aquele dia foi da nada desse jogo. Tá, foi legal ganhar os cinco, mas hoje eu quero só três, tá de boa. Okay. Um, um, let's check the technology. Engine. I need you to be. Today's last playoff. Okay. Respect them too. Anyway, you guys had a better than enemy, but I don't, I don't any losing confidence. We're gonna win, but with attitude of challenging. Mm -hmm. And okay. mm -hmm. yeah, we said that before last game too, last week. Since the first round, you guys knew how to play under the pressure. You know? Like The last five games of the first round, need needed to, to win those five games you to go playoffs. And you guys did. And the same for, for last week too, when we had like a five-game series. And they were ahead, so you, you guys managed to bounce back. So, you guys know how to play under the pressure. Challenging, bom? Yeah. Let's go, guys. Let's go, let's go. You, you guys know you guys are better. so mm -hmm. just play your game. and tenho que ser isso é tudo. golpes! 1, 2, 3 É isso mesmo, Skit. Boa tarde! Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Bora. É um LOL, hein galera? League of Legends, tá? Vocês podem olhar lá, é um jogo é muito, muito legal. Desata. Eu acho que a Kabum tá mais bem estruturada no momento e a PEN tá evoluindo cada vez mais. Mas nesse momento, até a PEN conseguir arrumar né, esses erros de mid-game, esse transicionamento de vantagem aí, eu acho que a Kabum é favorita. Mas assim. É o CBLOL mais imprevisível de todos os tempos? <risos> eu acho que nesse momento vai dar uma, uma resetada da expectativa que a gente tem, por mais que eu também acho que o KaBong é favorita, eu não consigo tipo, desmerecer nenhum time nesse momento, falar que vai ser uma tarefa fácil, uma parada assim, mas que ainda pode ser um aprendizado para uma grande final, para tentar voltar e outro MD5, outro momento, acho que esses times ainda vão se reencontrar, então já estou com uma expectativa grande dessa série para pra ver o que eles vão trazer hoje, e num reencontro, o que, que eles mudam também. Chega com aquela motivação especial pra tentar buscar essa vaga direto na final, e chega também com a gente no Show GSTV. Tá sentindo bem o time da PEN? Cara, chegaram com tudo, né, Gruntari? E mais do que isso, chegaram com tudo no nosso segundo turno. É o time que vem naquele crescimento que a gente fala. No CBLOL, isso importa, importa muito. Não pode dominar essa PEN agora. Tudo resetado. O jogo vai ser jogado aqui hoje, viu, Gruntari? Cabum contra a PEN na sua tela. Esse jogo, meu amigo! Promete, promete muito essa série! Vantagem de flash, então, é total pro time da PEN. Só que esse double buff, essa kill que o Paranho pegou pode ter ajudado ele bastante. Opa! Opa! Que isso, gente? Double buff delivery. Tudo um plano do Kaká. Ele ficou na bunch, o Luz? Não, Pois é, né? Depois ele perdeu o TP e ficou esperando. E a PEN vem com tudo pra tentar fechar a partida. Vai voltar no Anjo Guardião. Brinca a galera da PEN. E é o Ace e o GG. Vitória da PEN. Se Deus quiser, a gente já faz um 2-0 aqui e já fica mais tranquilo, né? Porque foi muito emocionante semana passada. É legal de vez em quando, mas não precisa sempre. Ontem já teve cinco jogos na outra série. E tá aí, meus amigos, começa a segunda partida, sejam bem-vindos a essa série que vale vaga na grande final do CBLOL. Resetou o Dinquido. a equipe da PEN vem pra cá porque ele chega com um TP, mas sem jogada no top. Tem jogada no top de novo, pra cima do Parang, ele ganha o tempo que pode! Mas ele é muito bom! Eles conseguiram um avanço muito forte até agora. O Trinta tá sozinho na parte inferior do mapa, levando a torre. A galera da Cabo, o escuro tomou missil, missil. o Shai. É, isso, é isso Jinx de ponto, cara. Lobado. Ah, por isso que ele ah. fez essa build. Pode ser? Pode ser. Pô, Pô. Importante esse Drago. Não ficar no ponto de alma é bom. E agora não tem mais ninguém! Acabou o vivo, Gruntar! Vão cair os inibidores! Só tem uma na torre do Nexus de pé, meu amigo! A galera da pen vem com tudo pra dar o GG! Vitória do time da pen Time. Of course we have a better moment to be power on, but there is a soul again, you know? So should you control top boat and beat the boat? Okay. Let's go, we win this. Sua tela, vamos para essa terceira partida. 2x0 para o time da PEN. A PEN, amigo, quer vir para cá, amassar logo, fazer 3x0 e se garantir na final. O escuro tenta contenção. o time da PEN vai para cima, só que o Demes toma muito dano para ele, quer levar ele, turbilhão! Saiu um abate no limite, tem double kill já na mão do Wiser, ele quer mais, quer buscar outras eliminações. Ai, ai, ai. ai, ai. Ah, tudo bem, tudo bem. Ai, ai, ai. Ai, Ai, é ah, é olha lá. Olha oh, oh, o homem! Olha o homem! Charme o foi na Twisted Tree Line! Feliz não flash flash É BNTP, ok? I'll be I'll be Look really for low. finish, guys. Look for finish. I I go, die, go, go. HP. ok. Let's go to final. I go, I go. Sandra, Sandra. Extremamente convincente no lugar. Que vitória, que agressividade do time da PEN. Eu falei, hoje eu não queria muito papo. É, avisamos o carro. Era quantos joguinhos? Três joguinhos, rapaziada. Um beijo pra vocês, Final! Oh! Ver, ver, né? Esse trigo é o seguinte, ó. Nice, triga. Então não, por favor. Por que? Por que? Pessoal fala da área, mas sempre que aperta a tab, Nossa, o homem tá valendo isso, dinheiro. boa. Como é que pode? E olha que hoje eu ainda tava tentando, tá? Uns um charmezinho ali. Mas é o que eu falei dos caras no meio do jogo. Minha área é diferente, não precisa acertar. E quando acerta, é pra valer. É, entendeu? Congrats, Wiser. Obrigado, Samuelson. Obrigado, Samuelson. Essa final eu não perco, eu já perdi uma, já tá bom. Também agora também, tá chega. O 3x0 hoje era esperado? Olha, eu não esperava o 3x0 Mas eu sabia que a gente era um time superior Pelos treinos já A gente já treinou bastante contra eles E a gente sabia que a gente tinha potencial Apesar deles terem um favoritismo acima da gente Só a gente sabe quão, quão bom a gente é Então eu não esperava um 3x0 Mas um 3x1 assim Eu pensei que tipo, eles iam conseguir Pelo menos tirar um game nosso Era o Trigo? trigo. Trigão, vamos lá Trigão Cara, o meu pai para de me ligar. Cara. Quer atender? Eu de com ele. É. É. Desculpa, eu peço perdão para vocês. Não, vai, vai. Perdão. Oi, pai. <risos> Também te amo. Obrigado. Tchau, pai. Daqui a pouco eu te ligo. <risos> tá bom, vou te dar. Falou parabéns, disse que está orgulhoso e pediu uma camiseta. para veio pra, pra final aí com um placar de 3 a 0 para cima de uma equipe que foi considerada uma das mais fortes nessa etapa. Eu queria saber qual o sentimento que ficou para vocês depois dessa série. Ele tá falando que antes ele pensava que se ele vencesse essa partida, essa série contra é, acabou, ele ficaria muito feliz hoje Mas ele tá sentindo que não tá desse jeito Que ele não tá sentindo muito feliz Porque acabou vencido de uma forma muito fácil Então ele sente que ainda vai ter que preparar bastante Pra próxima vez, porque eles podem encontrar acabou, um No outro time, mas ele tá sentindo Que também tem que preparar bastante Porque hoje foi tão fácil E eles também vão acabar preparando uma estratégia assim, Muito diferente pra acabar vindo pra cá Então ele tá falando que não está Tão feliz assim como gostaria de estar eu bem gostoso você dar 3-0, que você já aponta, tá ligado? Mas não é tão divertido, emocionante, é, não é tá tão ligado? Não. não é tão divertido, mano. Cara, ganhei e sem brinco. Fez e foto, fez e foto, aí? Cara. Hã? Nem fez falta. Eu foto, foto, de jornada, já falei, eu cara, minha cueca, mano, eu tivesse... eu minha é minha cueca, mano. É a cueca do cara. Se eu tivesse com um brinco, eu não teria tomado pick no Rio. O mais improvável de passar, eu acho que é a Red. Mas tudo pode acontecer, né? Os caras estão aí também na luta, Mas pra mim, os mais, os dois mais difíceis e favoritos. Acho que eu fui cabuto. Mas tô concordo, confiante, parceiro. Eu só não concordo aí, com Eu acho que acabou Cabum ganha. Eu acho que acabou Cabum volta e a gente vai com acabou É isso aí, qualquer é um que, que, que, é que, então, que, que vier. Aí nós é, que tá vendo. é isso, rapaziada. É. É isso, curte, é isso. comenta, compartilha, Valeu posta no Twitter, no Instagram. Xinga o o Demis Dion tomando picoff, John Rey. É isso, tamo junto. Segue dicas no Instagram, Jim né? de zero. E e Cadê a também? Demes de LOL 2. E joga de no 3, golpei! Um, 1, 2, 3, golpei!